E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje, trago com vocês uma análise da abertura de Ben 10 Supremacia Alienígena. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, a abertura de Beneza primacial Alienígena é uma abertura bem memorável, né, pra nossa infância, onde a gente via todos os aliens do Ben aparecendo na abertura, né, e a gente foi trollado porque a gente achava que todos os aliens iam aparecer na série, mas não foi bem assim. E ela é legal também porque ela mostra vários clipes, porém, diferente das aberturas do clássico de Força Alienígena, que mostram clipes dos próprios episódios, daquelas temporadas. A, os clipes disso, que aparecem na abertura de Supremacia Alienígena São clipes da temporada de Força Alienígena né, Que vão passando enquanto vão mostrando os alienígenas Então vamos analisar aqui, galera Bom, na primeira, na primeira cena aí, a gente vê um clipe passando Daquela cena lá do primeiro episódio O Retorno de Menace Parte 1 né, Aquela cena lá que aguela, luta né, no karatê e tudo mais é Essa cena que aparece Logo em seguida aparecem três cenas Do episódio Guerra dos Mundos Parte 1, um, parte 2, que é um, meu Deus do céu, é um episódio muito legal. Eu, eu, pra mim é o melhor episódio de Banner Força Alienígena e de Benner no geral, é muito bom. Né? A cena do Asimuth tomando seu sorvete, a cena do Cooper utilizando os seus poderes, e a cena do Kevin também emplacando lá na, na guerra, né, contra os Aliens. Em seguida também temos o próprio Estrela Sombria, ele ajudando na guerra contra os Aliens. Depois disso temos a cena de Kevin e de Gwen na terceira temporada de Força Alienígena, que não, eu não consegui identificar bem é, quais são essas cenas, de que episódios são, são, mas vocês tiveram algum palpite e deixem aí nos comentários. Também temos uma cena da Julie, ela jogando no tênis, e uma cena do Alan correndo, né? Eu acredito que é a cena que ele tá lutando contra o Friagem, lá do episódio Assime e Além, que também é um episódio muito legal de Força Alienígena, né? que o Ben enfrenta lá os ajudantes dos Encanadores, ele se faz de malvadão, é bem legal. Mais uma cena do Guerra dos Mundos, dá pra se ver, que é a cena que, que o Kevin e a Gwen, eles vão lá e soltam o Michael Morgan, tá? para ele ajudar na guerra. Temos também aí o Tecadon, que ele aparece lá no episódio do Primus também, um episódio bem memorável, né? O episódio que o Ben Gwen e o Kevin conhecem Primus, o planeta artificial, que de lá originalmente tinham, né? Os DNAs alienígenas catalogados por Omnitrix, que a gente sabe que no Omnitrix definitivo não tem mais isso, mas antes era dessa forma que acontecia nos protótipos e no Super Omnitrix. Temos também três cenas muito massa do Guerra dos Mundos Que a primeira é a cena que o Professor Paradoxo e o Asimuth Eles ajudam também na guerra lá contra os Danny Aliens. É uma cena até que engraçada, né? Que o Asimuth cai e... Também temos a cena que o Paradoxo, ele vai falar com Azimuth e salvá-lo né, da destruição que os Soberanos fizeram lá em Galvan Prime. E também a minha cena favorita de todo o Ben 10, que é a cena do o Ben tá caminhando né, junto com os seus amigos para enfrentar né, a guerra contra os Soberanos, contra os D&R, essa cena é muito legal, muito memorável. Temos mais cenas do episódio Acima e Além, que a Helen luta contra o Ben, depois o Pissi luta contra o Ben também Dá pra ver também cenas do Cooper, lá no episódio Guerra dos Mundos né, que ele tá na armadura dele Aí depois ele desmonta e faz as armas lá de reparo genético Pronto, galera, beleza, a gente descobriu aí todos os clipes que aparecem né, dentro dessa abertura Mas e os aliens? Quais são os aliens que aparecem? Quais os aliens... Será que tem algum alien que não aparece? Vamos ver agora Bom, depois da cena que o Ben, ele aparece correndo, né, e ativa o Super Omnitrix. Os aliens que aparecem são XLR8, Snerio, Insectoid, Besta. O Besta, a gente vê que ele tem uma diferença aí, o Besta da abertura com o Besta da série, por causa que... Na abertura ele aparece com os lábios negros que nem é na saga original Só que quando a gente assiste a série do Supremacia a gente vê que os lábios dele estão na cor laranja Ultra T, Fogo Fato Supremo, o Iden aparece E galera, a gente já pode fazer uma pequena análise do Iden aí por causa que a gente notou uma diferença muita gente não percebeu ou pelo menos nunca vi ninguém comentando isso aqui é a primeira vez que está sendo comentado no canal que o iden aqui tem sim uma diferença que é o quê? que se comparar esse ídem da abertura com o iden do clássico o iden do clássico ele tem uma listra aí ao redor da, da roupa dele né só que é uma listra branca pelo que a gente vê aí só que na abertura do supermercado energia a gente vê que é azul ou seja o iden deve ser um dos arns que o albido... ele Pegou individualmente, configurou a roupa, assim como o quatro braços, né? Que ele fez isso, botou aquela roupa gladiadora e fez a alteração no traje. No caso do Eden, a gente vê que ele sempre teve uma roupa que se assemelhava à espécie dos Splixion, né? Porque a gente tem aquele design da Splixion Fêmea que o Derek fez e a gente vê que é uma roupa bem semelhante à do Eden. Ou seja, ele sempre teve a roupa da espécie, só que era baseada nas cores do bem. No caso aí do Eden em Supremacia Alienígena foi configurado. Esse detalhe é um detalhezinho, é, mas é, pode ser contado assim como uma mudança, né? Que ficou azul. Enfim, continuando aqui, galera, também temos o Tartagira, o Fantasmático, o Gigante e o Mega Olhos. Aí o Mega Olhos tem mais uma coisa que é legal a gente comentar. Que é o símbolo do Supramatrix está no peito, né? Que isso foi uma coisa aí que a gente entendeu a partir do af né? A partir de Força Alienígena e em Supremacia que era uma correção de erro, tanto que foi isso que o Dawine falou, né, que o símbolo do Omnitrix tá em lugares aleatórios no clássico era um erro, né, e assim, a existência do símbolo do Omnitrix e do símbolo do Super Omnitrix é por causa que alguns aliens não têm pulso, né, então não faria sentido o Omnitrix estar tá ali no pulso de um alien que não tem pulso, né, então ele adicionou essa função aí do símbolo do Omnitrix para estar tá posicionado em algum lugar que no clássico era aleatório, mas a partir de WAF, né, eles viraram ali para estar tá centralizado no peito. Aí a gente pode pensar na questão do Mega Olhos. Cara, será que se ele utilizasse aquele olho que ele consegue invocar do peito dele, aquilo ali faria com que o símbolo do Supremitrix? ele se deslocasse assim pra cima, para poder o olho aparecer, ou será que ficaria do jeito que tá nessa imagem aqui? Aí poderia ser explicado que é por causa que os opticoides, eles conseguem guardar coisas nos olhos dele, é por isso que o símbolo do Omnitrix fica ali de boa, né, sem machucar o olho do Mega Olhos, entendeu? A gente não sabe porque não foi mostrado, mas até pode ser, né? Mas assim, aí quando chegou ao universo foi feito um retcon, né? De que, na verdade, o correto é o símbolo do nitrix estar tá posicionado em lugares não aleatórios, mas lugares estratégicos e eles ficar no peito era um erro, era uma falha, entendeu? Não querendo dizer que no clássico estava 100% certo, né? Porque alguns locais, por exemplo, o quatro braços no, o quatro braços no clássico tem o um símbolo do nitrix aqui no aqui no ombro só que o universo é, ele fica localizado ali na no, no cinturão ah inclusive se você quiser entender porque que é que os aliens tem um cinturão que faz parte aí da lore do universo eu fiz um vídeo sobre esse clicar aí no card. E no caso do Mega Orange, também foi isso. O símbolo foi do peito e voltou a ser na cintura, que é onde era no clássico também. Né? Comenta aí o que, é que você acha. Se o Mega Ortiz ele o ele poderia invocar esse olho do peito e o, super, o símbolo do Supremetrix estando ali. Porque galera, não ia impedir nada dele disparar o raio do olho estando o Supremetrix ali. Porque é a mesma coisa do contratempo. O contratempo em um universo a gente via que ele disparava aquele, o raio temporal. Né, do peito e o símbolo do Omnitrix está no peito E não interferia em nada Não falhava o raio nem nada não Entendeu? Então, tanto no caso dele quanto no caso do Ultra-T também Que o símbolo do Omnitrix fica ali no olho dele ele daria para disparar o raio óptico É que ele nunca demonstrou no universo Mas ele poderia sim fazer isso Do mesmo jeito que o Mega Olhos Acredito que ele fosse utilizar um raio E o símbolo do Omnitrix estivesse ali na frente Também daria para usar, entendeu? Então isso não evita nada Mas vamos continuar aqui, galera temos aí Enormossalo Supremo, Macacaranha Supremo, NRG, Anfíbio, Gosma, Friagem Supremo, Cromático, O Chocante, Bala de Canhão, Quatro Braços, Eco, Eco, Rat, O Diamante, O Massa Cinzenta, Glutão, Estrela Polar, Macaco Aranha, Friagem, Ameaça Aquática, Chama, Fogo Fato, Nanomec, Eco, Eco Supremo, o Sipão Selvagem que aqui tá na aparência que se assemelha a Floral, ou seja, é por causa que. Tem as duas lógicas, né? A dos sapiens celestiais, né? Que eles alteraram para você o cipó selvagem tá com essa aparência aqui. Então fica retroativamente com essa aparência de o floral na semelhante, a floral no dezeno. Ou também tem, temos a outra lógica, que é o quê? Que é por causa que o cipó selvagem ele tem aquela cor, aquele, aquela cor de verde diferente no clássico, por causa que ele ainda não tem amadurecido. Aí, como ele tem 16 anos aqui na abertura da supremacia, então, essa é a, cor que, a coloração que fica quando ele fica mais velho, quando ele fica mais maduro, entendeu? Fica com a coloração mais parecida com a dezena. Então, as floralas dezenas são floralas mais maduras, né? porque tem aquela coloração ali. Só que aí veio o universo e mostra que os povos Selvagem tem a mesma coloração em 16 anos e 11 anos, 10 anos. Então isso, mais uma vez, foi alterado pelas suas celestias, ou seja, a gente pode considerar que existem duas subespécies, né? A subespécie dos, dos pós-selvagens, do Pax, que tem essa coloração aí, esse verde aí, e também a coloração das floradas de zeno, né? Que é um verde mais diferenciado. Também temos aí o Artrópode, o Enormossauro, a Réa Jato, o Iguana Ártica, o bala de cano supremo, o Blissful, o cuspidor, o aquático, a gente vê aí que o aquático ele tá diferente também Em relação à aparência dele de supremacia, por causa que ele tá com os lábios pretos, né Assim, a aparência desse aquático na abertura é uma aparência que remete mais ao aquático do clássico, na minha opinião O de supremacia ele ficou mais simples Também temos aí o Alien X, o Armato e o Frankenstrike Galera, e desses ares que aparecem na abertura, muitos não aparecem na série. Eu vou contar aqui com os que não apareceram nem em Heróis Unidos, que alguns, como o XR8, Ultra T, apareceram em Heróis Unidos, Insecto ainda apareceu no Centro da Criação, só que apenas com o Ben de 10 anos, entendeu? Mas os que realmente não apareceram de jeito nenhum na série, como Massa Cinzenta, o Sport Savage, o Cuspidor o chocante. E Guanafica não apareceu, ele apenas foi usado os poderes dele pelo Ben supremo, mas apareceu mesmo não apareceu. Nem o Wolf nem o Snereo, nem o Frankenstrike, nem o Odin, nem o Mega Olhos. Agora vamos falar aqui dos aliens que apareceram na série, porém não apareceram na abertura. Foram eles: contratempo, o acelerado, o besouro, o camaleão, o diabrete, o shock squat e também dois supremos com o beija supremo. E o Gigante Supremo, também que eles só apareceram depois, já na última temporada, né? E a abertura de Supremacia Alienígena ela é a única que não muda, ela permanece a mesma nas três temporadas. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, comenta aí o que vocês acharam dessa análise. Lembrando que tem como base essa análise aqui no canal do Frio 10.000, ele fez uma análise também. Eu quis fazer uma versão BR desse, desse vídeo dele. Mas se vocês quiserem, apoiem lá o canal dele, um canal muito legal de Ben 10 aí. Vou deixar o link do vídeo dele aí na descrição para vocês verem. Então é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!